cultural, inclusive o turismo. Isso é bem interessante, já estamos falando em meios de comunicação aqui, claro, vamos falar da classe média. O que, que a classe média quer com o cinema? Por que, que a gente está aqui tocando nesse assunto da classe média antes da crítica midiática? Porque a gente aqui nas nossas conversas, aqui nessa live, a gente aqui tá? a gente já falou sobre isso, o trauma das esquerdas em 1983, 1933 do Palácio dos Esportes, Sport Palace, isso em 1933, que é o trauma da qual a esquerda não, não resolve até hoje, não saiu da, dessa, desse trauma. Que trauma é? A vitória do nazismo, da propaganda nazista, fazendo uma população desesperada, empobrecida, desemprego, hiperinflação, a maior hiperinflação da história, apoiar não a revolução, mas sim a nazistificação do país. Né? Nesse último encontro aqui, entre dois propagandistas, que a gente até narrou na, na semana passada, o propagandista marxista contra o propagandista nazista. Né? E o nó que ele conseguiu dar nesse pro, propagandista marxista. Né? Ah, é, é, é, é, já pronunciando as estratégias alt-right que depois seriam a, a, a, é, incorporadas mas o grande papel aqui foi o das classes médias. Tá? A, a, uma das avaliações que nas nossas discussões aqui é as coisas realmente mudam. Infelizmente, a coisa é assim. Eu não queria que fosse assim. As coisas só mudam quando bate na classe média. tá? O povão tem aquela memória atávica da miséria, do sofrimento, é caracterizado pela resiliência. Tá? o que vemos aqui no cenário do Brasil, voltou à fome no país. tá? Isso não é o suficiente para fazer mudança. tá? Parece que eles têm essa memória da resiliência, a memória da dor, da miséria, da pobreza. É, voltamos de novo, é assim mesmo. tal. É interessante que o cinema, as transformações que o cinema no século XX ocorreram, que foram alterações que foram voltadas para a classe média, que era o novo novo público do cinema, foi a grande novidade no, no cinema no século XX, foi a entrada das classes médias e como a linguagem do cinema se transformou para a classe média, tá? mudando totalmente a função do, do entretenimento, o que era o entretenimento do povão, depois o entretenimento para a classe média, tá? que pode ser descrito dessa maneira, rapidamente aqui falando. Primeiro você tem aqui os Nickelodeons, Nickelodeons, que era o um nome dado, às primeiras salas de projeção, tá? que não era na verdade, salas de projeção como a gente está acostumado. Isso aqui no primeiro cinema, começo, primeira década do século XX. Né? É, essas salas, é, na verdade, você tinha a tela, você tinha mesas, garçons, as pessoas conversavam, bebiam, comiam, assistindo aos filmes. Assistiam aos filmes e conversavam, comentavam sobre os filmes. É, é, essas primeiras salas de, de, de, de projeção eram voltadas para as classes socioeconomicamente baixas, imigrantes, desempregados. Tinha esse nome, Nickelodeon, porque, com o níquel, você entrava nesses lugares e passava assim a tarde inteira assistindo filmes curtas. Chaplin ele começa no cinema produzindo filmes curtas para esses lugares. As classes médias tinham horror, torciam o nariz para isso, porque a verdadeira arte era o teatro. Isso aqui um lugares suspeitíssimos, claro, tinham prostitutas oferecendo seus serviços nesses lugares, então, no começo da década, de, de, de, de, de, de primeira década do século XX, o cinema, Nickelodeon, era um lugar suspeito onde gente de bem, cidadão de bem, não entra. Então, as classes médias torciam o nariz para isso, torciam o nariz. Coisa de pobre, coisa do povão, olha que lixo, a decadência da moral, dos bons costumes. E o que é interessante, a marca desses filmes, é que era interessante, era o absoluto irrealismo. Uma coisa marcante desses filmes, não sei se vocês sabem, que era, já era tecnologicamente possível colorizar e sonorizar, quando eu falo sonorizar, é, é, é, sincronizar... A, a, a boca com a voz do, do, do artista. Já era possível. Só que os, os primeiros diretores, eles não, não, não quero sonorizar e não quero colorir meus filmes. Por quê? Porque eles sabiam, por, por acerto e erro, que a relação psicológica dessas classes socioeconomicamente baixas com o cinema era de projeção. Eu quero ir no cinema ver coisa irreal, coisa bizarra, absurda, que contraria as leis da física, as leis da gravidade. Vocês estão vendo esses fotogramas dos Comedy Capers? Especificamente aqui, vocês estão vendo o Keystone Cops, que era um filme de slapstick, que era chamado, chamado cinema de pastelão. E eram coisas bizarras, absurdas, muitas gags desses filmes, os desenhos animados copiaram. a coisa da bomba explodir, a pessoa não morre, fica com a cara preta e o cabelo arrepiado. assim Atos assim, malabarismos que eram feitos, totalmente contrariando as leis da física, como o, a, aqui esse filme The Safety Last, tá? do Harold Lloyd, aqui da década de 20, coisas bizarras que aconteciam nesses filmes. Uh, pessoas assim descendo de Calmbe escadas assim acrobacias não é à toa que a maioria desses artistas vieram do circo vieram do circo muitos trapezistas, malabaristas que faziam cenas assim de gelar o sangue Então era bem o tipo o, o cinema nunca foi realista né ele começou de uma forma totalmente nonsense. Por quê? Porque o povão vai no cinema para quê? Eu quero projetar, relação é, psicológica de projeção. Eu quero ver no filme tudo aquilo que não existe na realidade. Tá? Uh, isso, claro, muda. Muda como? Com a crise econômica, a grande depressão americana, a partir do crash, o divisor de águas é o crash da Bolsa de Nova York... Uh, o povão que pelo menos tinha um níquel para ir, ir no Nickelodeon, nem isso mais tinha. Tamanha a pobreza e a miséria. A classe média já não tinha grana para ir no teatro, que era o alto nível tal. Puxa, só restou ir no cinema. O que será que passa lá na, no Nickelodeon? As classes médias começaram a achar... Ah, tudo bem, vamos lá ver o que, que é. Começaram a ocupar os Nickelodeons por falta de opção de entretenimento. Uh, e o que eles viram, eles não gostaram. A classe média não gostou. Uh, por vários motivos, a classe média ela não é rea, ela é realista. Diferente das classes socioeconômicas mais baixas que tem uma relação de projeção, eu quero ver o irreal, tudo aquilo que eu não tenho na vida eu quero ver na tela. As classes médias elas são tomadas por um realismo. Eu quero ver, eu quero ter uma relação de identificação. Eu quero ver pessoas parecidas comigo eu quero ver uma realidade parecida com a que eu vivo. Tá? Por isso que Hollywood, com as, pes... as primeiras pesquisas, os focus group, no momento que as classes médias estavam ascendendo ao cinema, eles descobrem uma fórmula, Hollywood descobre uma fórmula que vai alterar totalmente a linguagem cinematográfica. Primeiro vai produzir o chamado realismo hollywoodiano, entra a sonorização, entra a cor, entra a chamada montagem realista, né, que em que você começa a ver o filme como se fosse a própria realidade, tá? E descobre Hollywood dessa forma de manipular as fantasias das classes médias, o esquema clichê da quebra da ordem e retorno da ordem. Que a gente já falou várias vezes aqui nessa live isso daí. As classes, a classe média, ela tem uma cabeça ambígua. É isso que eles descobriram que é marcante isso na classe média. Por um lado, ela odeia o sistema, odeia o emprego que tem, odeia a segunda-feira, adora sexta-feira, fala sexto, é como se fosse a carta de alforria. É, não gosta, o cotidiano é uma porcaria, é monótono, é cinzento, é todo dia a mesma coisa, tem que trabalhar. Eu odeio o sistema. Mas, por outro lado, eu preciso do sistema para quê? Para subir na vida dá esse realismo da classe média, é, ao mesmo tempo odeia o sistema, odeia o emprego que tem, está lá no trabalho, o que é está que fazendo? está vendo lá calendário para ver quando é que vai ter feriado prolongado, né? É, odeia o trabalho, odeia o trabalho, odeia o seu cotidiano, eu tenho que pagar, eu tenho que juntar grana, eu tenho que comprar o um apartamento melhor, eu tenho que ter uma casa melhor, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter tudo melhor. Eu tenho que subir na vida. Por isso que eles são tomados de um realismo. Diferente das classes socioeconômicas mais baixas, vamos dizer assim, mais conformistas, digamos assim, eu já sei que eu nasci pobre, vou morrer pobre, então eu quero me divertir. Eu quero ver na tela coisas que eu não tenho na minha vida. Eu quero projetar, enquanto a classe média quer se identificar. Tá? Aí vem a coisa da quebra da ordem e retorno da ordem. O que a classe média muito... Estão é, vendo aqui Thelma e Luiz, o, o Cantando na Chuva, aquela coisa da... O Cantando na Chuva quebra a ordem, ele começa a dançar e cantar loucamente, vocês devem lembrar dessa sequência que é icônica, aí quebra da ordem. Aí chega um policial e bota a ordem no pedaço. É, é isso que a classe média procura. O entretenimento para a classe média é mais que entretenimento. É, não sei se vocês estão me entendendo, eu quero buscar no, no, no filme, claro, o que me leva ao cinema. Quebrar, quebra da ordem. Eu quero ver a realidade sendo quebrada, porque eu gostaria de quebrar a ordem. Tá? Uh, eu odeio essa vida, eu odeio o sistema, mas eu preciso disso, porque afinal tem que ganhar dinheiro e eu quero subir na vida. Mas, por outro lado, muita quebra da ordem incomoda. Thelmy Luiz, deve lembrar desse filme aqui, do Ridley Scott, Thelmy Louise, repetindo. Imagina se Thelma e Louise tivesse terminado de uma outra maneira, em que Thelma e Louise, finalmente, num happy end fantástico, cruzavam a fronteira do México, cabelo esvoaçante, carro conversível, a liberdade. Foram para a fronteira do México e fugiram dos seus maridos e namorados que, junto com a polícia, estava atrás delas. Imagina quando a luz do cinema acende, não sei se vocês estão me entendendo, o, o risco, isso que de tem medo o choque térmico da volta à realidade. Então, imagina, Thelma e Louise, olha o sonho feminista romperam com a ordem os seus maridos, a masculinidade tóxica, não usava esse termo na época, deu certo, quebraram a ordem, quebraram o sistema. Aí volta para a realidade, vou voltar para a minha vida. Olha para o meu marido do lado, aqui no cinema, né, grosseiro, sei lá, já coçando as partes lá, querendo ir para casa, rotando, vou tomar cerveja, tal, certo que horror. Mas é o choque, não que aí que tá não que esse choque vai ter uma tradução política imediata, quero contestar o sistema, o capitalismo, não é isso, mas é esse mal estar que é evitado em Hollywood. Então a classe média, o que forçou a alteração da linguagem. É, forçou isso daqui, isso que a classe média odiava: o happy end do filme mudo, do filme slapstick, para voltar para o happy end que o um herói restabelece a ordem. Eu estou dando um exemplo aqui: o, o Stallone Cobra, o Rambo, são exemplos limítrofes. Né? Isso daqui. O problema do happy end não é à toa que muitos dos do, de diretores do filme mudo, entre eles Chaplin. Foram perseguidos pelo macartismo, é que os filmes deles foram considerados anárquicos, ou comunistas, ou suspeitos de práticas anti-americanas. Porque sempre o happy end os, os heróis quebravam a ordem, quebravam o, o sistema. Então, aqui o Gordil Magro tirando o sarro dos policiais, os policiais nunca. Os policiais são idiotas. O Keystone Cops do Comedy Capers, é um bando de idiota incompetentes, e por isso são engraçados, as pessoas riam do policial. É a realidade ali do começo do, da década do, do, do século 20 os grandes conflitos entre capital e trabalho, a repressão policial contra o trabalhador, que está lá presente lá nos tempos modernos do Chaplin. Tá? Então, era, era legal rir do policial, né? rir do policial, tirar o sarro dele, ó, que ridículo e tal, isso as classes médias não gostaram. Então, teve que ter uma mudança no happy end, e no happy end agora o herói é aquele que restabelece a ordem, não que quebra a ordem. A ordem é quebrada, é divertida, a classe média espera isso. Essas mudanças podem ser encontradas, a crítica me dá. Um último exemplo aqui para a gente, um pequeno exemplo disso daí. Uh, não sei se alguém lembra de uma novela chamada Pecado Capital, não a original lá do, do, dos anos 70, a, a, o remake que foi feito da novela Pecado Capital, uh, no, nos anos 90, já final dos anos 90. Uh, não sei se vocês lembram dessa novela Pecado Capital, é, que a, prota, a, a protagonista que tem o Carlão, né, que é o protagonista, que acha uma mala cheia de grana no táxi dele e, com essa mala, compra uma frota de táxi. A Lucinha é a sua namorada. Tá? A Lucinha mora no subúrbio do Rio de Janeiro e ela trabalha numa casa do Salviano Lisboa. O Salviano Lisboa, que era um cara milionário, que era o patrão dela, o Salviano Lisboa. Então, ela pega pegar o trem. Então, a, essa novela Pecado Capital foi um, um, um fracasso de audiência. Assim, a, a audiência despencou. Assim, na, nos primeiros 15 dias, se não me engano, foi a novela do horário das 18 horas, a novela Pecado Capital na TV Globo, teve um problema sério de audiência, um problema complicado, porque tinha tudo para dar certo. Era uma, um remake de uma novela de sucesso uh, do Dias Gomes, não, não, não sei qual foi qual o foi escritor da novela Pecado Capital, Jeanette Clare, acho que foi da Janete Clare, Pecado Capital, deve ter sido, não sei se foi do Dias Gomes, agora não estou lembrado. Ah, é, foi da Janete Clare, porque a novela Pecado Capital entrou no lugar do Roque Santeiro, que era do Dias Gomes, que foi censurado pela ditadura militar e entrou com urgência Pecado Capital, tá? Jeanette Clare. É, tinha tudo para dar certo. Aí foram feitas focus group, pesquisa como eles fazem, né? pesquisas qualitativas, o que está que pegando, por que está despencando a audiência dessa novela que tinha tudo para dar certo. O que, que aconteceu? O problema era o seguinte, ah, os primeiros capítulos, os primeiros 15 dias, era muito focado na história da Lucinha, Aquela coisa lavar roupa todo dia, que agonia! Essa coisa da. Que é, é, então, era a vida do pobre, ela no trem da, da central, uh, indo para uh, então, é, o trabalho. Então, na verdade, a trilha musical da novela é dinheiro na mão, é vendaval lá do Paulinho da Viola, né? Que cantava. É, mas aquela lavar roupa que não me fazia parte da trilha musical da novela, que é. Pelo menos original. Que era a música da Lucinha, Lava Roupa todo dia, que agonia. Aí o que aconteceu? Era muito focado na, na pobreza dela, na vida na, no subúrbio. Pobre não gosta de olhar para outro pobre. Esse é o problema que pegou. O bicho pegou. Eu não quero me identificar. Eu quero ver na novela tudo o que eu não tenho. É, é, isso confirmou essas pesquisas, por exemplo, do Dieter Prokop, que é um dos grandes historiadores da, da, do cinema que fala dessa mudança estrutural na linguagem, isso que a gente está falando. Classe média quer se identificar, povão é projeção. Então, eu quero ver o que eu não tenho, eu quero, eu quero ver rico, eu quero ver geladeira cheia de comida que eu não tenho em casa. Eu quero E tiveram que acelerar a novela para ela se casar com o Salviano Lisboa, para aí o núcleo rico da novela ter mais espaço. E aí, restabeleceu a audiência, pelo menos para os padrões do horário, voltou para o trilho, como eles chamam, do horário. Então, bem essa coisa do, do, da, da relação, de, de, da diferença de, de projeção e identificação. Para a classe média, o cinema funciona como mais que entretenimento, é um mecanismo de racionalização do seu próprio cotidiano, é, tem uma função. Eu quero voltar, eu quero viver uma, uma vamos dizer assim, uma, uma catarse de quebra da ordem, banco explodindo, coisas sendo roubadas, terroristas, o, o Fred Krueger, o Jason, coisas explodindo, a ordem sendo quebrada, para depois ser, ser restabelecida. A ordem sendo restabelecida. Aí, quando volta a ordem, eu volto para a minha vida como se nada tivesse acontecido. Né? Evita esse choque da volta à, à realidade, tá? Coisa que filmes não hollywoodianos, é coisa que não tem filmes não hollywoodianos. Basta ver a final do Laranja Mecânica do Stanley Kubrick, que, que não há retorno à ordem. Pelo contrário, né? A coisa se vê que depois a coisa piorou exponencialmente, né? Isso é um dos quesitos aqui de já que estamos falando de crítica de cinema, tá? Vamos entrar aqui, claro, na crítica midiática. E não poderia ser aqui do filme No. Esse filme Inô, é, não sei quantos...